Eu escrevi uma tragédia, cujo herói, condenado a sucumbir, é a humanidade. Eu escrevi uma tragédia, cujo herói, condenado a sucumbir, é a humanidade, cujo conflito trágico, conflito entre o mundo e a natureza, termina com a morte. Ele é vítima de um estado que agiu sobre ele como um constrangimento um e empregues ao mesmo tempo. E se os meios da vida consomem os objetivos de vida, eles exigem que sirvam os meios da morte para envenenar mesmo aqueles que sobreviveram. Se houvesse culpados, a humanidade teria recusado a ser um herói para um tal fim. Uma só voz teria respondido àqueles que a comandaram. No momento do sacrifício, tivesseis ao menos sabido do lucro que cresce apesar do sacrifício, não, que cresce como ele, dele se alimentando. Pois jamais antes da indecisa a guerra das máquinas, existiu tão ímpio lucro de guerra. E vós, vencedores ou vencidos, perdeste a guerra? Que a ganhos, vosso assassino? como tu, fiel acompanhante da minha palavra, virado como numa crença para o céu das artes, encostando o teu ouvido ao meu coração numa ciência serena, tu passaste por outro lado. Eu vi-te no dia em que partiste. A chuva e a sujidade desta pátria e a música infame foram a despedida quando já amontoaram nos vagões de gado. Vejo o teu rosto pálido naquela ogia de mentira e de inundice, naquele adeus de uma estação de mercadorias, de onde é expedido o material humano por ordem superior, aquela que libertou os corpos e prendeu os espíritos e que transformou a vida condenada num quarto de crianças onde brinca o moço de estribaria. Mas tu não te parecias com eles. Pois que o homem máquina suja-se de antes de sejar de sangue Estou dali. Piões pela pátria! O okay. quê? Não sabias, canalhas? Não adivinháveis de que uma declaração de guerra, entre milhares de possibilidades e de horrores, incluiria as crianças de não terem leite, os cavalos não terem aveia, e mesmo não os Poderes se ficar cego por um de álcool em tempo de paz, a assassinar animais e crianças, o ódio e cobarde à vida lançou a mão da máquina para desbastar tudo quanto nasce. Éramos já inválidos para a ordem das rotativas, antes dos canhões reclamarem as suas vítimas. Não tinham todos os domínios da fantasia sido já evacuados quando aquele testemunho declarou guerra à terra habitada. E não sabias, se enfiásseis todos os homens dentro do de um uniforme, eles teriam de passar a vida a fazer continência uns aos outros. E que um dia, de repente, esse gesto mais não era do que o simples levar a mão à testa para indicar a dúvida no perfeito juízo uns dos outros. E que o abanar de cabeça dos inválidos com tremores era dirigido a vós e só a vós. Mesmo assim, não desististes do vosso passatempo de uma glória condenada à ruína e que continua a sangrar o mundo. Pois como? E vós, além ou assassinados, não vos erguestes contra esta ordem das coisas? Contra este sistema homicida e esta economia que mais não tem se não condenar a vida a aguentar a pé fino, que barrou todas as perspectivas e deixou mais ínfimos esta felicidade exposto ao ódio das nações? que reinou com fúria porque estava em guerra, que acumulou fome, vergonha e miséria sobre aqueles que tiveram de ir e sobre aqueles que ficaram, e a humanidade inteira, por dentro e por fora. E em tudo isto, glória e pátria. Vós viveste a pátria, antes de morrer por ela. E é ao cavaleiro, foi dado o poder de tirar paz à terra. Para que todos ganhassem uns aos outros.